Uma mentalidade sábia que te permita fazer as melhores escolhas e decisões é construída com muito estudo, aprendizados e reflexões e, a partir de seus acertos e falhas, é aperfeiçoada. E veja bem, para atingir a sua autorealização de forma precisa e até mais rápida do que normalmente seria, você precisará usar essa mentalidade para que não fique toda hora tropicando em pedras e obstáculos no seu caminho, que só te fazem perder tempo e até mesmo para que não continue cometendo os mesmos erros, visto que o seu caminho para o sucesso vai exigir de você fazer as melhores escolhas. Portanto, quero aprender mais sobre como construir e edificar essa mentalidade para que assim cometa menos erros em seu progresso, Fique comigo até o final desse vídeo. E, aliás, caso você ainda não seja inscrito em nosso canal, se inscreva e deixe o seu like, por favor. E sem mais demora, vamos direto ao que interessa. A mentalidade certa, quando alcançada, te entrega uma série de vantagens e ferramentas que podem ser usadas na sua vida. Vantagens essas que vai desde ser mais respeitado em sua imagem, até mesmo te levando a atrair melhores oportunidades pessoais. E essa que, inclusive, te faz gastar menos tempo para tomar melhores decisões e que te tragam os melhores resultados. Mas não se engane, pois até atingir esse nível de racionalidade e mentalidade, você deverá passar por muitos aprendizados e estudos, e caso você ainda não esteja disposto a tirar reflexões sobre tais coisas, de nada adiantará. Portanto, esse processo demora e é exclusivamente dependente de você. A capacidade de pensar e de decidir é o que vai te tornar uma pessoa realmente diferente, mais sábia, mais bem vista e mais autossuficiente. E cara, na boa, Deus não te deu uma mente cheia de potencial, para ficar vazia e ser escravizada pelos interesses de outros indivíduos. Por isso, aprenda agora que o seu maior capital é a sua mente e que a mentalidade certa é capaz de te levar a construir coisas grandiosas das quais você possa até pensar nesse exato momento que jamais seria capaz de conseguir tal realização. As pessoas lembradas por toda uma vida como Einstein e Tesla, são pessoas comuns que entenderam o poder das suas mentes, e assim conseguiram transformar toda a sociedade. Esteja ciente de que o indivíduo que pensa não é capaz de ser manipulado. Uma mente capaz de pensar e entender não só a si mesmo, mas o mundo no qual ele vive é uma mente que conquistará melhores resultados, e se você realmente quiser obter esse tipo de mentalidade, saiba desde agora que terá que abandonar desde hábitos que te impedem de fazer o que deveria por pura e mera preguiça até mesmo pessoas que só te atrapalham em seu sucesso e te ajudam em sua derrota. Pois se você escolher viver ao lado de pessoas medíocres, negativas e com uma visão de mundo fechada, você acabará seguindo o mesmo caminho que elas. E cara, sem dúvida alguma, se você não tiver uma mente que progrida e avance, a sua vida como um todo não andará para frente. E a verdade é que a mentalidade certa faz toda a diferença na sua vida. E adquiri-la é uma das coisas na qual você nunca se arrependerá, pois pessoas que pensam e que refletem sobre a sua realidade conseguem progredir no que desejam. Portanto, pessoas que pensam têm consciência de perceber que cada escolha que tomar e cada desenvolvimento que obtiver em sua vida vai trazer algum tipo de resultado no seu futuro, seja ele bom ou ruim. E bom, espero sinceramente que esse conteúdo te ajude a desenvolver a mentalidade certa. E se gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal